Sim, não competia desde os campeonatos de Portugal, tinha vindo de, de Serra Nevada um, e sim para a primeira corrida, para a qualificação, muito bom. Este, por, este ano, por acaso, corri várias vezes na pista número 2 e quando calhou a 2 e o meu treinador sorrimos. Uh, pronto, foi uma época de pista número 2 e corri, fiz a minha corrida. Barreiras não dá para seguir muito pelas outras, é fazer a minha corrida simplesmente e fila. Sim, infelizmente uma das principais uh, concorrentes caiu, uh, eu vim aqui com a quinta melhor marca, uh, é possível sonhar com, com medalhas, mas entre tanto e para já é, é passar à final.